Muito bem, estamos de volta com o Trabalho em Revista. Olha, várias pesquisas mostram que empresas que possuem programas de qualidade de vida no trabalho conseguem construir um ciclo virtuoso de satisfação com os funcionários, clientes, além de desempenhar uma boa organização financeira. Da mesma forma, fica cada vez mais visível que nem sempre o conceito de qualidade de vida no trabalho está relacionado a apenas bons salários ou benefícios oferecidos por algumas empresas. Sobre o assunto, eu converso agora com o Jorge Maurício de Castro. Ele é professor e consultor de empresas. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Trabalho em Revista. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Professor, eu falei que nem sempre bons salários ou benefícios concedidos pelas empresas significa aí qualidade de vida no ambiente de trabalho. O que é qualidade de vida? Então, qualidade de vida é um conceito relativamente novo, na forma como ele está posto hoje nas, nas organizações. O próprio tema, o próprio termo utilizado, qualidade de vida no trabalho, já não é um termo tão utilizado, uma vez que se constatou também, através de uma série de pesquisas, que a qualidade de vida tem que ser vista de uma forma mais abrangente e mais holística. Ou seja, não adianta eu cuidar do trabalhador, nas oito horas que ele exerce a sua função social de trabalhador, se nas outras 16 horas do dia ele não vive a experiência de qualidade. Então, as organizações mais avançadas nesse tema, elas expandiram seu conceito e começaram a chamar de qualidade na vida e no trabalho. Ou seja, eu não cuido do trabalhador, eu cuido da, daquele ser humano. Daquele ser humano nas suas inserções familiares, sociais, no local onde mora. Por isso, os serviços sociais das empresas têm sido cada vez mais ativos no sentido de entender, não adianta eu cuidar do trabalhador da hora que ele entra, a hora que ele sai da empresa, se ele tem uma experiência de não qualidade nas outras, nas outras 16 horas. Então, são algumas coisas novas que estão surgindo, que estão sendo testadas. A própria ideia de se investir em qualidade de vida, ela vem de uma constatação de que as organizações modernas entendem que o seu diferencial competitivo é o ser humano. Nós tivemos, para falar só de Brasil, tecnologia como diferencial competitivo, hoje não é mais, tecnologia é pré-requisito, quem não tem, não participa. Processos, modelos eram diferenciais competitivos, hoje não são mais, também são pré-requisitos. O que é o diferencial das organizações hoje? É o capital humano, é gente, é gente que faz diferença. As nossas escolhas enquanto consumidores ligadas diretamente à qualidade do fator humano, ou seja, você volta ou não volta a um restaurante se gente fez a diferença positiva ou negativa. As nossas escolhas como consumidores estão intimamente ligadas à questão da competência de gente no trabalho. E aí as organizações perceberam, gente feliz traz resultado, gente feliz faz sucesso organizacional. E aí as empresas começaram então a investir nessa nova lógica da qualidade de vida. Não é para ser paternalista, não é para gerar privilégios, mas é para gerar motivação, energia, para que as pessoas possam dar o máximo de si. E dar o máximo de si para quê? Para que a empresa tenha retorno, para que a empresa tenha lucratividade. Ou seja, qualidade de vida no ambiente de trabalho não significa mordomia. De jeito Então aí. o trabalhador não pode confundir isso. Com certeza não. Qualidade de vida é a estrutura que a empresa coloca para que aquele trabalhador sinta-se bem no, no ambiente de trabalho. A gente pode até separar em dois aspectos. Né? A qualidade de vida uh, no aspecto funcional e no aspecto emocional. A mais conhecida é a qualidade de vida olhada nesse aspecto funcional, que basicamente é o seguinte, é você ter um bom ambiente de trabalho, um ambiente que gere conforto físico até a nível de iluminação, conforto ergonômico, para que você não tenha depois problemas posturais, dor nas costas, quando você pode regular sua cadeira, quando você pode regular a sua bancada, quando a tela do computador está numa altura adequada para que você não precise fazer um esforço é, significativo para ler o que, que ali está colocado, conforto térmico, par, passa por esses aspectos, mas muito mais do que isso, por um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho onde não haja a questão da deslealdade, a questão da mentira, a questão da fofoca, a questão da pressão, do bullying, né, do burnout, e uma série de, de situações que podem gerar no trabalhador uma angústia de estar ali, uma vontade de ir embora, um desejo de não estar. Pessoa, Ou aquele desânimo na hora de levantar para ir trabalhar. Aquele desânimo um dia. que acontece muito com esses trabalhadores no domingo à noite, onde ele vai dormir frustrado porque segunda-feira começa tudo de novo. E a alegria só retorna no final da tarde de sexta, não pela sexta, mas pela proximidade do final de semana. Isso é muito ruim. Aquele trabalhador que olha para o relógio não para ver que horas são, mas quanto falta para ir embora. E ele faz isso porque ele não se sente adequado, ele não se sente acolhido naquele, naquele ambiente de trabalho. Muito mais, como eu disse, pelas questões emocionais do que pela questão física propriamente né? então não é da mordomia, não é da privilégios, mas é cuidar e a liderança das organizações tem essa obrigação cuidar do conforto não só no ambiente físico mas também no ambiente emocional, fazer com que o trabalhador possa se colocar por inteiro ali, colocar todo o seu potencial à disposição daquela organização, gerar os resultados que ele pode resultar que ele pode conseguir, sem as angústias e os entraves que a não qualidade pode, pode gerar. Você está me dizendo que aquela pressão feita no ambiente de trabalho em excesso pode ser negativa, pode causar um efeito contrário? Com certeza. As empresas precisam ah, trabalhar com metas, trabalhar com projetos, trabalhar com prazos. Isso faz parte do, do ambiente organizacional, seja uma organização pública ou uma organização privada. Uh, o, que, o que atrapalha o bom desenvolvimento e a, e a colocação por inteiro daquele trabalhador uh, nos seus objetivos e nos seus projetos é quando isso é excessivo, é quando a cobrança é demasiada, é quando você pergunta qual é o prazo e a pessoa responde, não, isso é para ontem, ou seja, você não tem o prazo. É quando você é exigido a fazer muito mais do que a sua capacidade. Isso gera um estresse muito grande. É preciso a gente saber separar o que é o estresse e o que é o desafio. Desafio é eu exigir de você um esforço a mais para que você consiga algo que é possível conseguir. O que, que gera estresse? É quando esse algo a mais está fora da sua possibilidade. Eu, por exemplo, pedi que você aprenda planilha Excel em uma semana. Ah, eu acho que dá. Se eu pegar duas horas por dia estudando, eu daqui a uma semana eu consigo montar uma planilha Excel. Isso é um desafio. Agora, eu vou gerar um estresse em você se eu exigir que você aprenda a falar alemão em uma semana. Por quê? Porque é um prazo absurdo. Ninguém aprende um outro idioma em apenas uma semana. Você precisa de dois, três, quatro anos. Né? Isso é gerador de estresse, então as empresas precisam saber moderar esse aspecto, gerar desafio nas pessoas, ou seja, exigir que elas deem um pouco mais do que a normalidade, mas dentro de algo que seja factível, de algo que seja possível, porque se você errar na dose, você não gera desafio, você gera estresse. E estresse é uma consequência da não qualidade. E aí o seu desempenho cai. Pessoas que trabalham em regime de estresse têm uma, um desempenho diminuído no ambiente de trabalho. Ah, a gente vê muito nos dias de hoje uma rotatividade nas empresas, ou seja, admissões e demissões. Ao ah, que está atribuído isso? Existe uma série de fatores e não tem uma, uma causa única. Né? Muitas vezes são questões conjunturais, no sentido de você ter mercados uh, mais aquecidos ou menos aquecidos. O Brasil tem experimentado, eventualmente, algumas crises econômicas que geram a necessidade de demissão. Eu assessoro uma empresa que, na verdade, teve que demitir praticamente 50% dos vendedores, não porque os vendedores eram incompetentes, mas porque não havia clientes. Né? O nível de clientes caiu pela metade e ele não podia manter aquele quadro. Então isso acaba gerando rotatividade, mas às vezes são inadequações, perfil profissional inadequado. Hoje quando se fala em gestão por competências, que é uma prática de gestão que tem sido muito utilizada pelas organizações, um dos critérios que é colocado de forma bastante intensa é buscar o trabalhador que seja adequado à realização daquele trabalho. E o adequado não é só na questão funcional, não é só no saber fazer, mas é também no querer fazer. Então quando você hoje usa a gestão por competências, e a seleção por competências, você busca trazer para o ambiente organizacional aquela pessoa que tem o conhecimento, a habilidade e a atitude. O que, que é o conhecimento? Ela sabe? O que, que é a habilidade? Ela sabe fazer? O que, que é a atitude? Ela quer fazer? E a questão da atitude talvez seja a mais intensa na hora da, dessa verificação, porque quando você não sabe ou não sabe fazer, treinamento resolve, mas quando você não quer fazer, não há treinamento que dê jeito é uma questão pessoal, é uma questão de inadequação. Então, o que se, muitas vezes aumenta essa rotatividade, e isso acaba trazendo prejuízo para o ambiente de, de trabalho, é exatamente essa, essa inadequação da pessoa à função onde ela está. É comum eu receber na empresa currículos de pessoas que dizem que qualquer coisa serve. Na verdade, ela quer trabalhar, ela precisa de renda, e a gente entende que a pessoa que está desempregada com o cobrador batendo na porta, Qualquer coisa serve. Agora, será que compensa para a empresa contratar essa pessoa que está precisando muito fazer renda, mas que não tem o perfil adequado para aquela função? Então, você muitas vezes contrata aquela pessoa pelo conhecimento, mas demite pela atitude. Por isso a rotatividade. Por isso hoje os processos seletivos estão muito mais complexos. Porque durante muito tempo as nossas empresas erraram quando colocava essa lógica em prática, eu contrato pelo conhecimento. Seis meses depois eu percebo que o conhecimento ele tem, mas a atitude que ele tem não é a mais adequada. Um exemplo prático e simples para que os nossos telespectadores entendam bem. Você é dono de uma loja de tecidos e aí você contrata um vendedor, que é um excelente vendedor, conhece técnica de vendas, conhece a qualidade e a diferenciação dos tecidos, etc mas não é muito ético nos processos de venda, é um vendedor que quando pode, quando pode ele lubridia o cliente, ele faz alguma coisa que é inadequada e a empresa é extremamente ética. Você contrata pela qualidade técnica dele, seis meses depois você percebe, não adianta ter a qualidade técnica, porque falta a atitude que eu quero que ele tenha. Muito bem, eu conversei aqui com o Jorge Maurício de Castro, consultor de empresas, nosso tempo é muito curto, mas foi muito importante aqui as suas dicas e as suas informações. Ah, muito obrigado, sempre que precisar eu estou à disposição. A gente também está sempre à disposição. E por hoje é só, mas você pode rever esse programa quando quiser acessando a página do TRT no YouTube. O endereço está aí na sua tela,